Oi, gente, estou em São Francisco de Xavier. Esse som de fundo é da cachoeira. Eu disse som, eu não disse barulho. O som da natureza é o som primordial, é o som sagrado, é o som que a gente respeita. Barulho som, é o que a gente faz. Nós fazemos muito barulho. Nós temos muito barulho no nosso pensamento, nas nossas preocupações. A natureza nunca vai fazer barulho. Mas mesmo que você esteja na cidade e esse barulho venha a preocupar você, entenda uma coisa, nós não podemos parar o barulho. Então por que, que a gente permite que o barulho pare a gente? Nada pode parar você. Eu não posso parar esse som maravilhoso da cachoeira e nem quero. E também, o que, que eu faço? Eu me conecto com ela. ao